A Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. O tratamento fisioterápico. Veja com a fisioterapeuta Denise Uazo. O paciente com doença de Alzheimer, com a evolução da doença, ele acaba diminuindo ou reduzindo as suas capacidades em manter as suas atividades de vida diária. A fisioterapia tem como principal objetivo retardar o curso da doença, bem como promover a manutenção das funções motoras o, mais, o maior tempo possível do paciente. A programação do tratamento fisioterapêutico vai depender do comprometimento do paciente e da fase em que ele se encontra na doença. Nas fases iniciais, a sinesioterapia, ou seja, a terapia através dos movimentos, ela tem como principal objetivo manter e melhorar as amplitudes de movimentos articulares, melhorar a força muscular e manter o maior tempo possível a capacidade funcional dos pacientes. Os exercícios terapêuticos devem ser realizados durante o dia sobre a luz do sol, fortalecendo o marcador do tempo pelo cérebro, ou seja, estimulando o ritmo circadiano, que é o nosso marcador interno do tempo. Com a evolução da doença, o atendimento domiciliar, na maioria das vezes, pode ser a única alternativa devido às limitações características da doença de Alzheimer. Os exercícios para os membros inferiores e abdômen melhoram a obstrução intestinal, que é muito frequente nesses pacientes pela inatividade. A mobilização passiva deverá dar continuidade ao tratamento, evitando o aparecimento de contraturas e deformidades que poderão aparecer pelo desuso. O cuidador deverá ser bem orientado, principalmente sobre as mudanças posturais, de duas em duas horas, evitando, aliás, o aparecimento de úlceras de decúbito. O cuidador deve ser um aliado ao tratamento fisioterapeuta, porque ele, no dia a dia ele vai estar estimulando esse paciente nas habilidades funcionais e favorecendo aos objetivos da fisioterapia. A qualidade de vida... Da, dos portadores da doença de Alzheimer vai depender da, do conhecimento que o cuidador tem a respeito do curso da doença e, principalmente, da orientação que os profissionais dão a esses cuidadores sobre o cuidado do dia a dia deste paciente. Até agora você acompanhou as abordagens e procedimentos de diferentes áreas técnicas para o tratamento ao portador de Alzheimer. Existem regionais da Associação Brasileira de Alzheimer espalhadas em todo o território nacional. Esteja onde estiver, você pode pedir informações através do telefone 0800 55 ou através do site www.abras.org.br. Não deixe de buscar auxílio. Até breve.